Olá, convido você a participar da jornada Mestres do Amanhã, com o professor Moacir Gadotti. Venha, inscreva-se, participe, ajude a divulgar Mestres do Amanhã, mais uma jornada da IAD Freiriana. Esperamos por você. Muito obrigada.